Bom dia, bom dia, ai, ah, já tá de manhã, ai, ai, ai, vou tirar aqui minha, vem, eu já tô morrendo de sono, vou ligar aqui a luz, ai, ai, eu vou me trocar aqui, prontinho Trocado Agora vamos ver Vamos tomar um café da manhã E vamos que eu tô muito solitária Eu e meu cachorrinho A gente tá muito solitário Então a gente vai adotar um pet Ai Ai, ai Vamos tomar aqui nosso café da manhã Pegar a rosquinha hum. Ai, ai Tomara que ele não fique de longe de noite. Cedo demais. Então, vamos pegar o café aqui e vamos tomar no caminho. Porque senão a gente vai ficar de noite e a loja de adotação vai, fi vai ficar lá. Tô, agora eu volto. Hum, então eu vou continuar aqui. Ai, esqueci de pegar meu carro. Eu vou mais rápido com ele. Pronto. Agora a gente vai dar uma volta. I can't see it all over, I can't Vamos ah, a poner nosso carro e tem o estacionamento. Pera. Nossa, não tem estacionamento. Vou ter que estacionar aqui no da. Aqui no meio da calçada. Como é que nem estacionamento, né? Então vamos ficar aqui. Pronto. Agora vamos adotar um pet. Vamos entrar. É o que? Aqui é a mascote. Ele é bebida. É mascote. Ai, olha aquele patinho ali, é solitário. Ai, eu acho que eu não queria adotar ele. Ele é muito fofo. Ai, peraí, deixa eu ver ali com o um É hum, ali. Aquela moça. Moço, ele tá em doação? Quanto que ele é? Ai, ele está em doação. Pode levar. Ai, obrigada, moça Eu amei esse pet. Ele é tão lindo. Ai, abriu uma loja que é 24 horas aberta. Uma loja de roupas para pets. Então, vou pegar aquela loja. Não preciso andar no meu carro. Que ela é bem pertinho daqui eles colocam eles construíram bem perto do do pet shop pra né para gente adotar e eles e já vim aqui pronto ai que lindas essas roupas ai esse patinho meu patinho vai ficar tão lindo aí então vou comprar umas roupas essa hum. Mas é muito... Não, ele tá meio triste ainda Mas eu vou comprar umas roupas para ele ficar feliz Ai Olá Olá, tudo bom? Ai, ai, eu quero adotar Eu quero comprar essas roupas Quanto que é, custa? 45? Tá bom, tá bom Tudo pro meu petzinho, toma Vamos patinho É hora da gente ir para casa Vamos pegar nosso carro Tomara que ele não tenha Pegado o Bado Né? Chegamos e agora é hora de colocar nosso patinho para dormir Ele deve estar com sede e muito cansado Ele ah, ainda está cheio de lava, pedras, lava e rochas É tudo do Draco, é, é tudo do Fúria da Noite ah. Então é, vamos colocar aqui nosso, nosso patinho Então pessoal, vocês gostaram do vídeo? E caso vocês não tenham percebido, essa esse vídeo é pra gente mostrar a atualização das novas roupinhas dos pets que chegou agora. Lembra daquele vídeo que tinha que esperar 4, 7 dias os pets poderem tipo pets poderem.. Os pets poderem se Então, né? Eles estão aí. Você só ir ali e comprar umas roupinhas para seus pets. Olha, essas são as roupas que eu comprei pros meus pets. E olha, ele dá para usar muito perfeitamente nos pets. Olha, tem como você escolher todas ali, ó. Eu gosto de deixar o pet com uma cor que combine tipo assim, só aí, ó. Viu? Dependendo do pet, ele muda de tamanho o negócio, viu? Fulha da noite, como ele é muito, muito, muito especial, então a gente coloca uma coroa nele. <risos> então pessoal, gente foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí. fui até o próximo vídeo.